Querida, o que faz aqui? Eu moro nessa casa. Rosa, quem é Stefan? Ela é apenas uma amiga. Largue de mentira e conte logo a verdade. Tá bom. É verdade. Pai, é verdade. Sim, filho. É verdade. Nós tivemos um caso, mas já faz bastante tempo, querida. Não! Pai! Roger, como você pode me trair assim? Ainda falar na cara dura? Pai, mãe, eu também tenho uma coisa para contar para vocês. Na verdade, eu sou a Stephanie. Querida, eu juro que eu não sabia disso. Ah! Sua pirua! Como você pode, Rosa, me trair na minha própria casa! Ah, pirua é você! Na verdade, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu não sou o Roger, eu sou o Juninho. Rosa, não é você. Não, eu não sou o meu pai. Pai, não finja mais quem você é. Eu sei quem você é. Você é o Roger. Pode tirar o seu disfarce. Droga, tá bom. esse tempo todo eu sabia você era mesmo Roger na verdade eu não sou quem vocês pensam eu não sou o Juninho eu sou sua mulher Rose, como você pôs fazer uma coisa dessa de novo na minha própria casa? Me desculpe, amor, mas na verdade eu não sou o Rosa. Eu sou o Paulão. Paulão? Quem é Paulão? Quer sair de narizinho empenado? É melhor você calar a sua boca, senão eu vou dar na sua cara. Oi, Paulão. Você por aqui. E aí, gata? Beleza? <risos> Agora eu descobri tudo porque, na verdade, eu não sou eu. Eu sou o Roger. Como você pode fazer isso na minha própria casa, sua ingrata? Eu fiz tudo isso para desmascarar vocês dois, seus palco. Aí agora vocês podem consertar as coisas entre vocês, tá ligado? Porque na verdade, eu sou o... Juninho. Filho, você que era o paulano. Filho? Por que você fez isso conosco? Eu fiz isso tudo para vocês consertarem as coisas. Uh, uh... Oi amor, vamos conversar. Tá bom.